Mas... Vamos ver se é legal, né? Vários gatinhos. Vamos escolher qual deles com você não sei, né? vai saber não é você esse aqui ó pula não pula como é que pula dá pra dar um zoom correr é, o analógico não faz nada <risos> Que massa <risos> Ele para lá do gatinho Deixa eu ver ele, ele consegue interagir com cada um deles Ele quer brincar com todos de entendi nada Engraçado, todos eles gostam dele né Ninguém tá muito disposto a brincar, mas todos... Todos gostam dele E aí, eu espero? O que eu faço? Ah, eles se juntaram Ah, eles, eles moram juntos Uma oh, família de gatos Eu sou bobo também, né? Queria pular no negócio na chuva com gato, porra, foda, velho. Meio bobo também, né? Nossa, aqui, aqui tem cachorro, cara. Aqui, há uns anos atrás era. era... Era gato. Era muito gato. Hoje em dia é muito cachorro. Nossa, mas é cachorro demais, cara. Impressionante, velho. Né? Aí é um em cada casa, né? Um em cada casa e, tipo... Ninguém leva pra passear, ninguém... Tá ligado? Dá comida e água, é isso. É... Pega pra dar comida e água, foda-se. Não leva pra passear, não brinca, não faz nada. Então o cachorro fica o dia, com energia pra caralho, né? O dia inteiro latino, É uma porra, velho. É uma porra. Toda, toda a casa, toda a casa tem um. Tem uma... Que os... Do, não sei o que aconteceu. Que os donos pegaram. E aí ele sai pra, pra trabalhar às 6, 7 da manhã. E o cachorro acorda junto, né? E aí ele fica latindo das... Seis, sete da manhã Até as duas, três da tarde Que é a hora que o dono chega Puxa, ele late o dia inteiro Tem... Nossa, velho Se você passa na frente pra olhar Ele tá tipo Latindo assim pra cima assim Tipo, sabe? Como se fosse chorando Sabe? Fica o dia inteiro O dia inteiro Todo dia o dia inteiro É, é uma droga, cara é uma... Nossa, velho Aí o dono chega E vai lá E, né? Aí ele vai lá e acalma mas fora isso, é o dia inteiro, cara. O dia inteiro, o dia inteiro. Cara, em um só quintal. Mas é sete do mesmo dono? Meu? Que isso? Ele interagir com isso aqui. É A. Acho que é A pra pular. Ah, é A pra pular de um pro outro. Saquei. Somos vários gatos. <risos> O bicho <risos> Boa tarde, meu bom! Quanto tempo, mano? Uh... <risos> é o Pulas! Salve, Rafi! É, aqui eu acho que é mais exploração, né? E. Vamos ver. Cuidado, melhorou. Fim tá bom já cem por cento. Será que dá para subir aqui? Ah, dá para subir. Não, ele não pula, não, você é louco. <risos> isso aqui? Dá pra interagir? Pular? Não sei. Acho que não. É, ele saiu recentemente, né? Eu, eu, eu tinha visto o trailer dele, mas não lembrava o nome. Aí ontem, ontem chegaram aqui na live e perguntaram, Você vai jogar? Eu falei, jogar o quê? O jogo do gatinho? Aí eu fiquei tipo... Oi? <risos> Olha os gatinhos vindo ali, ó. Eles vieram por baixo. Aí ele passa por baixo, ó. Tô bom, tô bom também. Opa. Nossa, tá dando umas engasgadas aqui, não tá? Sério? É não, pô. Deixa eu ver aqui. Sério? Mudou? Agora mudou? Ah não, então, então tá top. Então tá top. Ó, oh, entrega, entrega pra ela jogar, Beaconsita, pô. Ah, assim, eu, eu não sei, não tô... Não sei, não sei dizer se o jogo é bom, né? Vom, vamos descobrir agora. Mas, pare... Mas tá interessante. Tá interessante. Eita, aí, aí é loucura, né? Que gato é assim mesmo, né, velho? Passa por cada lugar. Opa! Perigo! Tinha que ser, velho! Ai! Nossa, isso que eu tipo. Te... Mano! Ah! É aí que você se perde! Aí é foda. Oh, coitado. Tava mó na moral, andando com, com os irmãozinhos ali. O oh, coitadinho do gato. Ah, ele machucou a pata. Ele não corre mais. Acho que é eles, eles chamando ele, não é? Ah, ele desmaiou. Já dá um trem ruim, estou ah, no modo aqui, cara. Hoje tá bom pra vocês, tá, tá legal o volume aí. Vou colocar esse jogo como... Captura de jogo. Uh... Captura de jogo... Stray. Já capturou de tela. Ah, não, coitadinho, né? Pô. Oxi tem, que é isso? Oxi? Ele acordou. Ó, foi ele na frente que abriu, tá vendo? Ah, acho que agora ele já, já tá meio. recuperado, não, né? Mas. Nossa, olha a altura que ele caiu, cara. Coitadinho. Ó, ah, ele já consegue correr, já tá, já tá um pouco melhor. O jogo é legal? Eu tô curtindo. Aí fechou. <risos> é foda, né? Eu não entendo esses jogos. Parece que é só pra personagem entrar. Tá à noite. Cidade morta? Que isso? Esses bichos aí, diferentes. Eles se escondem? Não dá, não dá pra ver eles. De perto. Tem uma câmera me olhando. Ela vai me seguindo? Não queria descer, eu queria subir. Uns bichos estranho. Carrapato? Poxa, isso aqui é um robô? What the? Tem mais uma câmera. Mais um robô caído Help Ajuda É, ele não vai pela água Ele não vai pela água Você é o caramelo dos gatos o Caramelo é foda, velho Ah, velho Sei lá, né? Sempre tem uns gatos meio biruta. Me siga? E essa câmera fica me olhando. Não tô, não tô me sentindo muito feliz com essa câmera olhando. Me sinto vigiado. tô gostando disso. É, escalar isso aqui não vai, né? E aí? Aqui não dá para ele passar, vai se machucar. É, aqui não dá. aqui... Ué... Uma vasilha? Ah, esse aqui não é biruta não, esse aqui é inteligente. E esse aqui é um gênio! E a câmera ali, só olhando. Olha ah, lá. Não gosto disso, cara. Opa, deu uma engasgadinha aqui. Eita... Interessante. Abriu uma passagem. Ixi, estranho. Ah, entendi. <risos> ah, <Ai>, que massa. <risos> Tô brisando nesse jogo <risos> Ai cara, muito bom <risos> Isso aqui é tudo vazio Não tem ninguém Tomar água Abandonadaça É, ele não, ele não tem vida né não tem, não tem barra de vida, de estamina, nem nada. os carrapatos. Foda que ele tá descendo cada vez mais, né? A pegada não era subir... Roubou, um roubou robô. Um robô quase morto, um roubou morto. Eita, bagunceiro <risos> Se sentiu meio ameaçado ó. Ixi, os carrapatos vindo pra cima dele Ixi, eita! Eita! Os carrapatos querem ele! Caralho! Ui, ui! Nossa, mas é, são muitos carrapatos! Caralho! Eita, apareceu mais! B? Que, que botão é B? Pelo amor de Deus! Morri! Botão que é B aqui Que é o B no, no, no Xbox? Quadrado é o bola no, no. Isso é o X. Ai, me pegou, me pegou. Que botão que é o B? Pelo amor de Deus, eu vou ter que dar um Google. Eu não sei, eu não sei que botão que é o B. <risos> Controle Xbox. O B é o bola. Beleza. Acho que tava meio na cara. Nossa, aí o escarrapato acabou com ele. Opa! Vai! Vai. Mano! Ah, ele solta rapidão. Opa, oh, oh, opa, opa. Oh, opa, oh, opa, oh, opa. Oh. Sai, sai, sai, sai, sai. Nossa, a primeira vez eu fui pego por um só. Agora eu fui, tipo, dois já no meio do caminho. Oh, acalmou. Ah, mano. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. Sai, sai, sai, sai, sai. Aí é foda. Bom, não dá pra ele subir os bagulhinhos não? Mano, ele tava suave com os carrapatos ali embaixo, né? Os carrapatos fugindo dele e do nada juntou vários aí. Porra, tropa do carrapato! Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai! Sai, sai, sai! caceta! Ah! Ele tá carrapato! Meu Deus! Corre! Corre, gatinho! Pula! Pula! Fecha! Opa! Momentos de tensão. Não dá pra subir aqui não? Lá pro outro lado eu acho. E aí? Pra cima ali, dá pra ir? Não, acho que não dá pra ir, né? Será é que é ser aqui, aí daqui vem pra cá, e daqui... É, tá certo. Joga pra cá. Aí pula pra cá. Então pulou pra cá. Aí sobe aqui, aqui é mais escuro. Qual é o volume do jogo pra vocês? Dá uma olhada aqui. Ih, é o Derrubas. Ô, eu vim de que lado, hein? É. Acho que eu vim dele de trás. Eu tava tão bem andando com os irmãos dele lá em cima. E pra direita? Tá, vou pular aqui, ó. Pior que não dá mais pra voltar, né? <risos> Ai, ah, cara. Acho que é essa a intenção, colocar aqui pra ele poder pular, né? Vou subir daqui até aqui. E essa câmera sempre me olhando. E aí é foda Acho que é pra voltar aqui, né Mais pula Na moralzinha aqui pra cima Aqui pra cá e pra direita aqui para nós coisar. vai <risos> mano ele é muito fofo andando Empurra louca e na to? Tá bom? Tá me querendo? Acho agora tem que voltar ali, né? Opa, Onde é muito porra louca, velho. E agora? Essa câmera é só me olhando aqui ó. Ah, Tem que pegar alguma coisa pra colocar ali de novo, né? Ah, esse gatinho é inteligente demais, é. Que aqui vai ser osso, hein? Apartamento, Precisão branco é que é um garantido. Tubão né? Precisão de tubo. <risos> A música tá melhor. Preciso de ajuda? Que... Aí é foda. Tá desconvolvido, preciso de ajuda. Caralho. Necessário. Mano. Passar pela porta. Mano, achei deixa... que o funcionou. Encontraram um corpo. Vou passar pela porta e encontraram um corpo. Achei minha porta, ela fechou. Ué, não tô entendendo Ah, é pra colocar aqui, ó Mais um Voltou Ah, tinha mais um aqui em cima Que chave Bom, agora eu preciso ligar o último Ah, tá bem ali, ó Acabei de encontrar Eu acho que se eu voltar isso aqui Ele vai me dar a altura pra subir ali Me pegar Será? É, foi isso mesmo Esse gato é um gênio, velho. É que coloca o negócio. Uma passagem secreta? Que isso? esse clima esse aqui eu trago pra, pra o que? você coloco na cabeça dele? Aqui no meio, aqui no meio. Valeu, valeu, valeu, Nathan. Boas plays aí, meu querido. Isso <risos> dá um tapinha aqui para ver o que, que acontece. xis, xis quadrado. Não acreditei nas câmeras. Um gato na cidade de morta. Esse meu amor tá corrompida. Ah... B12. Vamos sair daqui, me siga. Ué, vamos. A chave estranca a porta. Tá. Então vamos lá. É, vai me ajudar? A bateria tá fraca? Hum. Onde a gente carrega essa bateria? Você precisa colocar isso? o bichinho ficou aqui. Olha o zóio dele. Olha o zóio. Olha o zóio. Eita. pé. Ficou pesada. Eu <risos> <risos> é, acho que ele não gostou. Você vai se acostumar. Ah, tem um inventário agora. Algumas memórias. É, até por enquanto só tem uma. Fácil, é. Não, não. Tô no tutorial do jogo. Laser? There? Laser. <laughs> Tomara que isso funcione. É muito fofo, velho. Tá maluco, cara. É. Muito bom. E aqui o que tem? Que é o banheiro. Acho que é por aqui que a gente vai sair, né? Ah... Peraí, não vou, não vou usar ainda não. Eu acho que é por ali. Dá pra, dá pra acessar ali em cima? Não dá, né? Não dá. Tem um bagulho na parede. Diploma de engenharia. Aqui é a só a exploraçãozinha do quarto. Vai ser um pouco mais. Tá, agora a gente usa a chave aqui. Pode abrir? Pode abrir. E eu tenho uma lanterna? Ah, moleque. Nossa, mas escuridão, hein? Já toma ali. É, não tem que derrubar isso aqui. Enceram o código <risos> E aí? Ah, o código Aqui, ó 27 27 37 e 48 <risos> 37 48 Trinta o trinta de novo trinta e sete quarenta e oito. Sobe reitor. Opa, derrubou tudo, hein. Elevador lá longe, eu acho que é importante. Que levador? Tá, a gente, a gente sobe aqui. Ah, dá pra subir por aqui, não dá não? Depois se sobe. Não sobe. É de grátis? Não, esse aqui não. É oh, o simulador de gatinho Stray? Simulador de gatinho. <risos> Motor de gato, porra. Nossa, tá dando, tá dando umas gasgadinhas, não tá? Só quando vira a câmera, dá uma, uma perda. É, tem algumas partes que tá, tá dando uma perda aí, velho. Não sei, sei por não era pra tá dando, né? Não tirou uma foto. Nova memória recuperada. Primeira memória, primeira memória, né? E aí, vamos pular pra cá. Ó, aqui tá suave, né? Não perde, ah, estranho, cara. Opa, opa, não cai de novo, não. Eu queria ali por cima. Zona segura? Nossa, olha o tanto de carrapato que tem aqui embaixo. Nossa, isso aqui não era zona segura, não. Ixi, tem uma pessoa ali. A favela. Será que ele foge de mim? Ele foge. Não entendi. Ele tem medo do, do gatinho? Parecia que ele ativou um, um, uma espécie de alerta, né? Poxa, os robôs têm medo de gatos? entrei da porta pro cara <risos> É, o cara me puxa What? The... Como se ele fosse um guerreiro que isso? <risos> o gato tipo. Que isso? que tá acontecendo? Boss fight. <risos> Esse tem um João próprio. Hum. Você não é um Zurk? Não estamos familiarizados com sua espécie. Hum. Você é bem-vindo em nossa aldeia desde que não coma ninguém. <risos> huh. Ah, o que, que lembrou? É, eles estão com medo, eles estavam com medo mesmo, que estranho, né? Eu nunca vi isso aí, não, Como é que é isso aí? Ah, sou o Kong. A gente viu um trailer disso aí, não viu? Ah, aquele jogo parecia ser sensacional. Você parece perdido, o que você precisa? Uma foto do exterior? Que ridículo. O que O elevador tá fora de pressão. É impossível eu sair desse lugar. Desistiu de tentar ir embora. Em cima do prédio com letreiro de neon laranja. Cara, eu gostei, hein? Mas não tem, não tem data ainda pro lançamento, né? Conhecer. Você nos deu um baita susto, pensamos que era um Zurk? Ah não, eles não são Zurks, eles pensaram que era um Zurk. Nunca vi essa coisa funcionar, Eu vou fazer 374 anos amanhã, caralho! Sabiluba! É, não deve ser fácil deixar um jogo daquilo legal, né? Ah, tem um gatinho aqui. Uma foto de um gatinho, né? É um comerciante. Só precisa dar algo em troca aquele. ele... Três latas de energético. Caralho. Mercado. Hum. Cabos elétricos, melhores cabos do mercado. Molada de energético. É, então tem que arrumar uma bolsa pro meu, pro meu gatinho agora, né? Pra ele poder levar as coisas. Itens para nos ajudar a nos defender dos urks. Uma caixa de pizza, vazia, óbvio Essas pérolas no lixo Moedas, moedas dos céus Ou de algum outro lugar É, acho que você vai ter que acabar voltando mais vezes Né Acho que essa não vai ser a primeira vez que ele passa aqui Tem mais um cara aqui, ó. Ele falou que era no lugar com letreiro laranja. Onde é isso? Ali atrás, é ali atrás. Deixa eu ver se tem uma coisa pra cá. Tem mais gente. Um músico? Mas não tenho músicas! <risos> Uma plaquinha aqui Ah não, essa plaquinha é pra ele subir Achei que ele ia pular pra lá Ué, ele pegou Peraí. Memórias Sem misteriosa do cofre Examinar Sigo os números, mas aparece uma linguagem binária Sessão de 01 hum. E aí? O que eu faço? Porra, e aí? E aí? E aí, fodeu. Aí, fodeu. Como é que eu vou saber disso aqui, velho? Deixa eu voltar pra cá. Cara, não consigo, não sei nem como chutar isso aqui, velho. Zero, zero, um, zero, um, zero, zero, um, um. Quando? Como é? Cara, eu não sei, não sei nem chutar isso aqui, não, velho. Não sei, não sei nem como. Como chutar isso aqui, velho. Aqui, ó. 001, 01, 001, 1, Porra! Não, se bem que tem mais coisa. Não, aqui em cima. Nossa, aqui em cima. Nossa, eu achei que era ali embaixo só. Não, aqui em cima, pô. Cacete! Olha aqui em cima. 11000011. Um, um, um, um. Mano, vai se foder! <risos> não é possível isso, cara. Não, não tinha, não tinha nem me ligado. Achei que era só aqui embaixo. Aí eu vi os borrão aqui em cima e era 01 um também. Achei que era. <risos> eu tava olhando pra última linha só. Ah, não, velho. Aí E aí, como é que faz? Não faz, né, velho? Não faz, né? Partiu. Vou deixar pra trás, mano. Posso ideia de como é que faz isso aqui, não? Hum! Eu peguei um energético da, da, da coisa lá. Agora eu acho que eu já posso levar lá no... Não posso assim, né? Vamos levar, vamos levar no... treino do Mercado aqui, ó. Ele me chamou. Três atas de energética. Não é o suficiente. Não é o suficiente. <risos> Será que aqui tem... Mercado, inspecionar, cabo partitura. Ou oh, isso aqui eu posso levar pro músico. Hum. Olha isso aqui. Uma obra. Ah, vai custar uma lata de energético. Tá, vou gastar. Aqui está. Tá. Consegui a partitura. Aqui para baixo tem um cara que é um músico. E entregar essa parte toda pra ele? Essa é boa, ouve só. <risos> Eu também já ouvi essa música em algum lugar Eu não vou, eu não vou lembrar o desenho véio. E aí, o que que faz? Espera até de terminar? Ou ele não termina, Fica infinito aqui. Tá É um galão de gasolina, exatamente. É, eu acho que não para. Ele fica tonto. Eu não consigo controlar o caminho direito. <risos> Agradeço por essa música. Vou praticar. Acho que pode encontrar mais. Posso? Espero. Se eu entregar isso aqui. Apenas o Ned de verdade conseguiria ler isso. Ah, então vai ter alguém aqui que vai poder me dizer a senha. Olha só, não preciso ser um gênio do, do, dos códigos aqui, né? Apenas um nerd de verdade conseguiria ler esse. É, ele não avisou que nenhum desses que estão aqui conseguem ler, então... Não, você não. É... Que isso, hein? E aí, será que eu tento falar com todos? Não sei, cara. Ó, eu vim daqui. Pra cá tinha um pessoal. Na moralzinha. Melhor não deixar um balde de tinta cair de novo. Você não parece ser um nerd, você tem um chapéu. Comércio, Super Espírito, Roupa da Vovó. Ah, isso aqui é toda todo uma área comercial. Ah, aqui ó. O cara fica fazendo o espelho no quarto. Que isso? Isso aqui é grande, hein? Ah, vovó! Opa! Me torceu um pouco de circuito elétrico. Ah... Eu tenho que comprar... Tem que comprar com energético lá. Mas aí preciso achar uma máquina de energético. Tá, ah, esse aqui foi o lugar que eu vim. Tem uma coisa aqui pra cima? isso? Ah, é como se eu tirasse uma foto disso aí. Descansem pais humanos. Os primeiros moradores. Os humanos foram os primeiros moradores desse lugar, mas parece que estão todos mortos. Mais uma memória. Ó, oh, uma máquina de energético. Que eu vou abrir o portão ali pra mandir. Curtiu o Razer? Ficou legal, não ficou, mano? Tirei os quadros que estavam aqui. E deixei deixei essa, essas duas cores. Por isso que eu tirei o, o resgate do LED. Vou deixar um... Umas cores legais aí. Às vezes metia um, um, um amarelo. Amarelo fica mó clima, tipo... Acabei de acender a luz do, da casa, tá ligado? Tipo assim. É, se, se, é porque tem um azul aqui do lado, né? Mas, tipo, às vezes... Quando não tinha um azul aqui, ficava só amarelo, ficava um negócio estranho assim. Sei lá. <risos> Ué, não, dá, não tá aí, Agora vai. O que ele tá procurando? Vamos encontrar mais, mais lugares com coisa de energético. É... E esse aqui? Será que eles deixam entrar? Não haja feito criança, não vou te machucar. Não entendi. <risos> Pô, eu acho que com esse aqui eu não falei ainda, hein? Um pouco com um Zurk. De longe, pelo menos. Eles parecem só so fofinhos, mas não se engane Aquelas coisas uh, devoram metal. Que, o que seria um Zurk? Ó, oh, tem um bar. Tem um bar aqui, ó. Ô, oh, Billy, quer alguma coisa? Quero saber se você... É um nerd. Você não é um nerd, né? Tem um cara dormindo Vou ter uma... O que eu posso fazer com você? Por você? Ah, mas ninguém... Ninguém sabe a gente tem um nerd aqui não? Se você descer aqui, será que eu consigo roubar o energético? <risos> Bicanagem, né? Será que são os carrapatos? Eu acho que não, acho que os carrapatos... Não, não... Deve ser um cachorro, né? Não sei... Sei lá, eles falam que parece com que, que eles comem metal Sei lá, né, vai já vi, já vi vídeo de cachorro destruindo um carro, né Então Já usou, velho Vocês já viram esse vídeo? Que juntam uma tropa de cachorro Aí eles vão na lataria do carro E tipo, juntam vários assim começa a arrancar a lataria do carro Mano, alguma uma loucura, velho Então, velho, você é louco. E você é um nerd? Jornal das pessoas que vivem em cima. Nível 2. Já tem alguns anos. Mas é algo pra ler. É. <risos> tem nerd nesse... G... <risos> É que eu vou ter que falar um por um pra saber se eu encontro um nerd? Eles comem tudo. Pode ser que não seja um cachorro. Eu não tô afim de falar com um por um. Uma topeira, será? Mano, um, gato, um gato não se parece muito com a topeira, não sei, velho. Pum por um pum pum pum, subir aqui, beleza? Quanto, quanto que será que é esse, esse negócio aqui? Eu vou levar lá para vovó. Por um detergente super que? Não posso aceitar isso. Você é um chato. Você é um chato. Porra Não, o, jogo, o jogo é bonitaço, velho Isso é louca. Ó, oh, mais uma lembrança C14 Para humanos que pintaram? <risos> Aí é foda Hum, tem mais coisa pra cá Nossa, se eu quiser descer ali Consigo Estou brincando? Ela é muito desastrada É, e se eu passar por aqui, eu vou acabar derrubando as tintas, né? Ia dar mais trabalho para eles, não vou, não vou fazer isso, não. Quem aqui pra cima? Olha, tem um, um aqui. Ah, ele morreu. Ele tava com as malas aqui. Queria chegar ao nível superior. Não dá pra pular naquelas roupas? Pra cá também não dá pra pular. Ela acho que deve dar. Mas vamos dar uma explorada pra cá. Não tô entendendo, porque tem vários Pathfinders aqui. Encontrar aqui uma cama, um pc, um caderno, um caderno com símbolo nome de Clemente, hum. um gênio será? Deve... Que? Devemos ir visitar aquele tal de Momo? Ah tá, é aquele lá que quer subir lá e então. tal tá, tá. Momo Falou que é num lugar com letreiro de neon. É ali em cima, né? Acho que tem mais coisa ali pra cima, hein? O yeah, quê? Apareceu Ah, uma partitura! Dá pra levar pra aquele carinha lá de baixo. Será que eles deixam eu entrar? Barulho é esse na porta? O cara tá subindo Não deve ser nada É, eu acho que não consegue subir ali Ó, oh, tem um cara aqui embaixo Oi Vontade de te acariciar, mas não entendo por porquê. nerd. Droga. Ai, sai debaixo do negócio. Aqui, ó, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, Nem tinha percebido. Eu já tenho um energético, e agora com esse aqui eu vou ficar com dois. Oh, acho que dá para entrar ali, hein? televisão aqui. Funciona. Isso aqui é foda, velho. Ó, tem um outro dormindo ali. Eu não sei por onde eu vou. Perdido. Muitas opções de exploração. Sou um gatinho explorador. Ele tá dormindo? Aqui, ó. Tá não. Eu acho que vai ser por aqui que eu vou chegar ali em cima. <risos> Tapa na cara dele. Preciso me de concentrar. Não quero deixar o tubal de cair. Bom, fica aí, vai. Opa, anda, ah não, tá preso, sobe, sobe, sobe, dá pra pegar alguma coisa aqui, não, e pular ali, dá? Não, não quero descer, pula aqui, ó, ó, oh, aqui tem os livros, será que aqui é que eu vou encontrar o nerd? <risos> tem muitos livros. Só tem livros, as minhas garras aqui. Encontrei as chaves do seu cofre, você precisa ter mais cuidado com isso. Olha só então, não peraí, eu acho que deve ser sei lá, velho. Tô meio perdida. Olha aqui. Ah, ele morreu. Ó, oh, mais uma partiteira. Muito, muito bom, velho é, é, então, então, então É isso que eu tô pensando Talvez não seja o cofre que está lá embaixo Talvez tenha um cofre por aqui Atrás de vários livros Né? sei Será? Ó, derrubei aqui Ih, eu derrubei Esse escada ele sobe? Não sobe Também não tira foto... Tem alguns quadros... Uh... Ixi, que bagunça que eu tô fazendo! Talvez não sei. Será que é o coque tá lá fora? Mas não tem como ele pular ali. É o lugar onde ele foi para dormir, não é? É, troca. É, ali o, é o lugar onde ele foi para dormir. Eu acho deve ser aquele cofre que tá lá fora mesmo. Não é? Descendo para tentar encontrar aquele copo lá Mas eu tenho que subir isso aqui tudo de novo Depois é, Pelo menos tem uns caminhos mais Né Alternativos aí Eu passei por esses becos aqui Acho que esse aqui é o beco que eu cheguei Não foi? É esse é o beco que eu cheguei Ué, aqui não caiu não Caiu inter... a live para vocês, pessoal? Acho que não, né? Qual é o nome do jogo, Stray? Deixa eu ver. O copo não era pra cá? Deixa eu trazer mais umas partituras aqui pra ele. eu composta por um algoritmo renomado Um dog, isso é um cachorro Isso é um gato né é um cachorro, isso é um gato Um dog Pode encontrar mais? Posso? Droga. Que droga. É, eu peguei, mas... Ah, é, eu acho que eu, é, eu entrego pra ele, né? Não fica pra mim. É, ele entrega, ele entrega, ele entrega. Eu que mosquei. Tô com mais duas. Ah, não, tô com uma. Você também já ouve Nunca, nunca que eu vou lembrar o nome aqui pá uhum. o <risos> play e fiquei na live É foda <risos> Vou jogar um pouquinho aqui <risos> Uma hora depois a live é aberta E nada de jogar <risos> Encontro? Sabe o que é encontro, né? São encontras e agora, qual que era o caminho para subir? Aquele mais fácil. Aqui é eu já vim, né? Acho que já. Não, não é para desse. Não <risos> tá doido para vir para cá. Eu quero subir, né? Mas se eu pular para cá, É daqui para cá, é daqui para cá. Aí... Aí aqui tem uma janela. Ó, esse cara que eu tinha que falar com ele. Ele tá agressivo? Ó, ah, ele tá triste. Extra muros. Extra muros. Isso nunca vai funcionar. Estou com o planejamento de sol. O que você quer? Se hum. eu desse assim aqui, você é um nerd. Transceptor, o que? Uh -uh. Não foi teu vestido? Caderno de Momo? Hum. Uh -huh. Não quero mais saber do exterior, boa sorte. Caralho, tá sentindo falta dos amigos? Ah, eu queria. De... Aqui ó para o exterior. custar. Proteger nossos irmãos e irmãs. Precisamos ficar longe dos orcs. Por Clementine. tá hum. Tem quatro pessoas. Achar os outros cadernos. Vamos encontrar os outros cadernos, então. Uma foto. Tem uma vaca aqui. Olha lá, uma vaca é uma vaca isso Aí é foda ai meu deus Mano, se aperta pra direita ele vai pra trás, tá ligado? Se aperta pra esquerda ele vai... Nossa. É tudo, tudo ao contrário. Mano. agora Ele fica perdidinho. Ah, uma partitura. Que isso? Tem um brilho aqui. Por que aquilo brilha? A cidade tem um formato cilíndrico. Hum. Nada. Ô oh, Deus. Ele vai brigar comigo por eu estar aí na porta. Vai errar na parede... Por que que tem uma luz? Ai! Que isso? A bolinha! Não? Não? Eu queria brincar com a bolinha. É foda. <risos> ah. O símbolo na parede é igual ao do, do caderno, aquele ali na frente? Hum. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já visitaram, mas podemos ver se há outros símbolos iguais a esse. Aqui, se não me engano, não tinha ninguém, né? Aqui dentro. As fotos aqui, roubar os negócios, né? Sei lá, cara. Nem eu nem encontro outros. Tem mais alguma coisa aqui? Sério? Tô ficando tonto Aqui tinha alguém subindo? Ei, o que, que eu passo? Qual que é o símbolo do caderno? Caderno. Ah. Tá. Então aqui não tem nada, mas pode ter um outro lugar com esse símbolo que tem alguma coisa. Esteja em, é, em outros locais, não aqui. Verdade, real, real. Realmente. Vou encontrar mais lu lu é, lugares com esse símbolo. Agora eu lembrar os que eu passei os que eu não passei, né? e ver aquele lugar azul? Chamou minha atenção. Ali, ó, ali ali, ali, ó. Tá vendo? Ali, ó. Mas aqui eu já vim. Aqui eu já vim, aqui a biblioteca lá do. Droga. É, e o cofre eu não encontrei, né? Pô. Caramba, velho. Pode ser, pode ser. Ele falou cofre atrás do, do, do monte de livros. Mas... e aí? Que isso? Achei! Tava escondidinho demais. Outro caderno. Doc. Procurar outros cadernos. Eu não consigo pegar mais nada que tem aqui, não? Mas estava muito bem escondido. Tá, eu acho que agora a gente já pode sair daqui. É, mas dois. Ali ó, ali ó, tá vendo? Mas ó, oh, os dois símbolos ali, ó. Bem em cima, símbolo grandão. Salve Pinho, jogo do gatinho, jogo do gatinho. Ali, ó. Como eu vou chegar ali? O outro é... Aqui, é aqui, aqui. Ali eu já fui. Lá atrás eu já fui. Aqui em cima eu já fui. Você jogou esse joguinho, Pinho? Como eu vou chegar ali em cima? Tá fechado. Olhando, é será que se eu miar ele derruba? Chega chegar do outro lado Ah não, de novo não <risos> Mano, coitados velho Nossa Traduzir? Fornecimento de energia? Tirei o fornecimento de energia, e agora? Oh, tô com o pneu do robô ah Aí eu consegui entrar, ah lá, ah lá, ah lá, aí eu consegui entrar Parou a ventilação, agora eu consegui entrar Coitadinho do robô, velho Coitadinho do Pathfinder Uma janela... Ah, moleque! Tá, acho é, essa deve ser a nossa saída. Ali foi por onde eu entrei. Água. Cara, tá top demais, hein? Real, real, hein? Imagina! Imagina, Razor, sei é louco, imagina? Nunca, nunca se sabe, né? Hoje, hoje é um bagulho que a gente olha e fala, mano, isso aí é doideira, velho. Mas daqui a uns anos... Não tem nada aqui? Tudo vazio? Ué, eu entrei pra não encontrar nada? Mano! Por que eu entrei pra não encontrar nada? Isso tá errado. Não é possível. Tá errado. Vou descer de novo Não. Ele só pula nos lugares Tem que encontrar. Não, essa é a saída. Foi é pra aqui que eu quero ir. Livro! Finalmente, o último caderno. Conceptor Devo consertá-lo Mostrar pra quem? Não saquei Me perdi Você quer é falar com o primeiro cara? Aquele, aquele cara que tava mó, mó na bad? <risos> Viu mutante? Nunca joguei isso aí não. Ó, o negócio dele aqui do lado. Então eu vou pular pra cá. Passar pra cá. Subir aqui. A gente volta aqui pra dentro. Aí ele vai estar triste. Aqueles cadernos inúteis. Ela é muito corajosa. Pessoa mais intimida que eu já encontrei. Ele é obcecado pelo eletrônico e essas coisas. Estava sempre... Parece uma nova descoberta. Pode ser consertado, isso é incrível. Podemos comunicar com o exterior da favela. <risos> Vamos consertar. Aí, ó, agora ele vai me ajudar. É verdade, tem que entregar as anotações pro músico. E eu queria conseguir os fios pra senhora também. Aquele prédio mais alto que os outros. Ah. Pequeno e rápido o suficiente para fugir dos URQs. Aquele prédiozão. Ó, essa aqui é uma saída diferente das outras. Parece que é um lado diferente. Ixi, lá pra baixo é boiado, hein, velho. Vamos parar por aqui? Deixar aqui a gente pode pra outra coisa.